Dois goleadores, mas eu tenho impressão, o Dorival Junior, chegar no Flamengo, resolveu que o Pedro tem que jogar nesse time, fez uma dupla ali com o Gabriel, enfim, mudou um pouco o esquema tático para dar um lugar para o Pedro no time. E se continuar fazendo gol toda rodada, não vai ter jeito de se não chamar ele, né, Nuri? É, Essa é uma questão difícil da gente avaliar, porque eu, na, cada um tem a sua maneira de ver futebol. Na minha, tem mar, muitos jogadores, vários jogadores, atuando no Brasil que nesse ciclo poderiam ter sido chamados e não foram chamados. O eu Pedro teve... Teste, né? Vários, né? O Rafael Veiga, é, o, o próprio Dudu, mais lá atrás. Bruno tem... Henrique, um pouco antes, O Bruno antes, Henrique, né? várias vezes deveria ter sido. Mas vamos ouvir o Pedro para depois a gente falar sobre... Vamos o, ouvir, vamos ouvir. Questão. Vamos ouvir, então, o Pedro que fez os gols do Flamengo lá contra o Havaí. Sim, sim, eu agradeço também o carinho de todos os torcedores, não só do Flamengo, mas sim, eu percebo de muita, muitos outros times falando comigo na, pela rede social para ir para a seleção. É, agradecer a Deus por esse momento, como eu falei, e é fruto de trabalho. Se eu estiver bem na seleção, espero que, se eu estiver bem no Flamengo, espero poder abrir essa cota da seleção aí. Ah, falha ali, é se eu estiver bem na seleção... Bola ele tem, sem dúvida Bola alguma, ele tem, ele tem... Ele é, tecnicamente, ele é um o 9 por excelência, né? A gente teve nessa temporada, inclusive, o final de carreira muito bonito do Fred, que talvez tenha sido, depois do Adriano, o melhor 9 que a gente teve aqui no Brasil, e tem o Pedro, que tem, tecnicamente, todas as, as características de um grande centroavante, né? não só para fazer gol, mas para fazer pivô, cabecear, joga por cima, joga por baixo... Excelente jogador de futebol, mas eu vou deixar uma pilha aqui no final, depois do Grafa falar, de, de como a gente vê a nossa seleção, né? E eu vou dar uma cutucada aqui numa situação de um outro artilheiro, mas depois do grafa você fala. Depois do nosso artilheiro depois você nosso fala. Artilheiro. Grafa, você que foi jogador de seleção, grandes times, carreira internacional, acha que o Pedro, neste ritmo, vai pelo menos botar uma dúvida na cabeça do Tite ali? Olha, Milton, o, o Pedro sempre esteve no radar do Tite, né? Pela característica dele, pela seleção não ter um jogador com essa característica que o Nori trouxe agora, né? De ser o nove raiz, o cara que sabe fazer gol dentro da área, que faz o pivô, que sai, que sabe jogar com os pés também, né? Sabe, é, é, é, ele consegue se adaptar a qualquer esquema de jogo. Então eu creio que com esses gols que ele vem fazendo, ele já vem sendo notado. O Tite gosta muito dele e com certeza se ele continuar assim. Ele vai, vai ter vaga garantida aí nos 26, né, que vai para a Copa do Mundo.